Os subsídios do setor elétrico são pagos por todos os consumidores e os custos estão na conta de luz. Para mostrar como esses subsídios impactam as tarifas de energia elétrica, a ANEEL desenvolveu o Subsidiômetro. A seguir, vamos apresentar as funcionalidades do Subsidiômetro e suas características. Na aba principal, à esquerda, podemos escolher o ano de abrangência dos subsídios. Após escolher o ano, o total de subsídios é apresentado, além da data de apuração do montante em reais. À direita, vemos a porcentagem que esse montante representa em média na tarifa de energia elétrica residencial. A imagem apresenta os resultados para o ano de 2022 até a data da consulta, 5 de dezembro de 2022. É importante destacar que, como a apuração dos custos finais depende de diversos processos,